Despesas perigosas. Bom, essas despesas perigosas são aquelas despesas que não podem ser pagas com recursos de campanha. Tenham muito cuidado com essas despesas. Não podem ser pagas com recursos de campanha as despesas que são consideradas de natureza pessoal do candidato combustível e manutenção do veículo automotor, que é usado pelo candidato na campanha. E aqui a gente está falando do abastecimento de veículos terrestres, aquele veículo que é do uso. Vejam que o verbo, né, a gente fala o tempo todo que prestação de contas né, é a matéria da observação das palavras. O veículo que é usado pelo candidato na campanha, ele não pode, ser, nem o, não pode ter nem o abastecimento e nem a manutenção feita com recursos de campanha. Essa despesa vai ter que ser com o CPF do candidato. Despesas com combustível de aeronave, hidroaviões e embarcações usados pelos candidatos deverão ser declaradas e pagas com recursos de campanha, já que esses veículos aqui são terrestres de acordo com aquela consulta que nós mencionamos nas telas anteriores. Não pode também haver a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor desse veículo com o CNPJ do candidato, essa despesa não vai poder ser paga pela campanha. É o candidato quem arca com isso, lá com o seu CPF. A sua própria alimentação, a sua própria hospedagem, candidato vai pagar com o seu CPF e até o uso de três linhas telefônicas que estejam em seu nome de pessoa física. O candidato também não vai precisar declarar isso na prestação de contas e não vai poder pagar essas despesas com recursos ali das contas de campanha. A gente tem uma imagem aqui, uma arte criada, que ela traz, a gente usa essa arte já né, em alguns cursos, e a gente prefere não modificá-la para que aqueles que já conhecem essa arte não pensem que esse normativo se modificou. Se vocês observarem, guardem essa imagem, porque tudo o que não pode ser pago com recursos de campanha está aí. O abastecimento do veículo a manutenção do veículo, vejam lá no capô a manutenção sendo feita, veja o abastecimento sendo feito, veja a alimentação do condutor, a alimentação do candidato, as três linhas telefônicas, a hospedagem, nada disso é despesa de campanha. Isso tudo tem que ser feito com recurso CPF do candidato. Porém, vamos voltar na tela cheia para mostrar uma coisa muito importante. A sessão do veículo tem de ser registrada nas contas. O abastecimento do veículo usado pelo candidato não é despesa eleitoral mas esse veículo tem de estar registrado lá na prestação de contas, seja um veículo locado, seja um veículo do próprio candidato, seja um veículo cedido por terceiro, não importa, não há nenhuma exceção. Todo e qualquer veículo que esteja trabalhando ali, que esteja envolvido né, naquela campanha, que esteja a serviço daquela campanha, que o candidato esteja usando, o veículo vai ser registrado, a sessão de uso desse bem móvel, mas essas despesas mencionadas aqui, elas vão ser pagas com recursos da conta CPF do candidato.